Bom dia a todos. Bem-vindos a esta Semana do Ambiente Ibero-Americana. Hoje temos a apresentação da... Na sessão de financiamento para a adaptação ao, ao, à mudança climática, a República Dominicana eh, tem a Secretaria Pro tempo da, da Comunidade Ibero-Americana para 2021 e 2022. E hoje, no quadro da Semana Ambiental Ibero-Americana, temos uma sessão sobre financiamento para a adaptação às alterações climáticas. Sou Bernardo Campos, ministro do, do Ministério Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana e... Um dos objetivos da sessão é conhecer o contexto do financiamento para poder implementar e fazer as adaptações necessárias às mudanças, às mudanças climáticas, tendo em conta sempre o contexto da região ibero-americana. O, o artigo 9 do Acordo de Paris admitiu a responsabilidade comum, mas diferenciada. Devem ser proporcionados recursos financeiros para apoiar os países em desenvolvimento, e para liderar a mobilização de capacidades financeiras e técnicas. O financiamento climático pode ter muitas fontes diferentes e, à medida que as mudanças, que os impactos das mudanças climáticas continuam, um menor número de partes interessadas está a ser mobilizada para combater e contribuir uh, nos diversos fundos nesta sessão. Vamos contar com a participação de Gustavo Manes coordenador das mudanças climáticas do Gabinete para a América Latima, Latina e Caraíbas, Miguel Ángel Martínez chefe da Aliança Estratégicas e Cooperação Internacional do Banco Central Americano de Integração Económica e o Dr. Vítor Vinhas, assessor e membro do Gabinete Diretivo do Fundo Verde do Clima. Cada palestrante vai ter 10 minutos uh, para apresentar a sua palestra e convidamos os participantes a, a partilhar as suas perguntas, comentários e opiniões no chat para que sejam respondidas no final. A sessão, a palestra vai ter uma sessão máxima de 60 minutos e começamos com a primeira sessão a cargo do Sr. Gustavo Manhas, Coordenador de Alterações Climáticas para, do Gabinete para a América Latina e Caraíbas. É um prazer tê-lo aqui presente. Tudo bem? Bom, Vice-Ministra, como estás? Muito obrigada. Muito obrigada ao Governo da República Dominicana e obrigada também à Serribe por este convite neste tema tão importante aos desafios dos financiamentos para a adaptação às alterações climáticas para a nossa região é uma prioridade. A região tem sido e está a ser e continuar a ser muito afetada pelos fenómenos climáticos. Nos últimos 20 anos sofremos mais de 548 fenómenos de inundação com o resultado de 41 milhões de pessoas afetadas e 26 milhões de dólares em uh, danos e perdas económicas, mais de 13 mil milhões de dólares perdidos em danos e prejuízos nos cultivos uh, e no mercado do gado. E temos, de acordo com a Comissão Global de Adaptação, 9 dos 20 países que uh, serão aqueles que vão sofrer mais com as alterações climáticas no mundo. Ou seja, quase metade dos países que vão ser mais afetados pelas alterações climáticas estão na região ibero-americana. Para dar um exemplo, o furacão Eta só nas Honduras, numa questão de semanas, fez perder mais de 9% do PIB do país. Os valores que estamos aqui a ver são enormes, realmente. E também, com base da informação da Comissão de Global de Adaptação, espere que em 2050 já existam cerca de 17 milhões de pessoas latino-americanas uh, deslocadas do, do, do seu sítio de origem devido às alterações climáticas e uh, mais de 3% do PIB perdido devido aos fenómenos climáticos extremos. Esta crise climática... Que temos Aqui aqui podem ver alguns dos setores mais afetados pelas alterações climáticas, as secas, a falta de água, tanto na América Central como na América do Sul. O deserto do Chile, há zonas do Chile que estão há mais de 10 anos com seca, a sofrer uma seca contínua. As pragas e doenças na agricultura que são cada vez mais graves e que originam a perda de produtividade, tudo isso catalisado pela mudança climática. Menos rendimento uh, agrícola, mais perdas agrícolas que afetam, obviamente, negativamente os agricultores. Hum. Hum, uma maior também incidência uh, nas mudanças relacionadas com os processos e os, uh, hídricos. As perdas são multimilionárias e estas alterações do clima também... Trazem, obviamente, uma mudança nos resultados dos cultivos, nas capacidades dos cultivos. Aqui podemos ver, neste mapa, podemos ver uma extensão de campo que está preparada para a plantação de café. Em 2050, essa mesma extensão de campo será a metade. Portanto, os impactos são dramáticos. Mas, além disto, a nossa região devido à sua diversificação económica, porque, obviamente, temos, em grande parte, temos agricultura, o setor energético, nas Caraíbas, na República Dominicana e outros países, altamente dependente do turismo, que é um setor que, obviamente, é muito vulnerável às alterações climáticas, como já sabemos. Portanto, toda esta falta de diversificação económica torna-nos muito dependentes e torna e faz com que o nosso equilíbrio fiscal, a nossa balança de pagamentos se veja muito afetadas pelas variações climáticas. Aqui têm uma variação da Moody's, que é uma agência gratificadora, que indica, valoriza os países no que diz respeito à sustentabilidade física a uh, vulnerabilidade uh, em relação às alterações climáticas, estamos a falar de uma questão não só social, mas macroeconómica, da qual vai depender a estabilidade uh, económica e financeira da, da nossa região. Bom, este é o panorama agora, neste momento, mas vemos também muitas oportunidades e, e, e podemos continuar a falar sobre vazios, porque é... É necessário também destacar, uh, quero dar um pouco mais de dramatismo a este tema. Ou seja, de acordo com o nosso relatório de adaptação, a nível global precisamos de cerca de 8. Peço desculpa, em 2050 vamos precisar de 8 mil milhões de dólares para poder cumprir com os objetivos climáticos de biodiversidade e de degradação da Terra. Todos os anos, a, a, a necessidade seria de 536 mil milhões de dólares que temos hoje. Temos que anualmente, as, as, os investimentos desses setores só dão um lucro de 133 mil milhões de dólares, ou seja, quatro vezes menos do que vamos precisar em 2050, ou seja, vamos ter um, um fosso enorme para poder cumprir estes objetivos e para que nós possamos adaptar às alterações climáticas, aos impactos das alterações climáticas. Portanto, a forma de o fazer, e aqui já estamos a falar de soluções, é uh, reorientando os fluxos financeiros que já existem na economia. E temos que ter uma visão ampla destes grupos financeiros uh, para trabalhar na adaptação ao, às mudanças climáticas. E esta adaptação anualmente Uh, isto são dados da, da Comissão Global de Adaptação também, vão aumentando. Se os gastos anuais de, de adaptações este ano foram 70 mil milhões, uh, em 2050 estimam-se em já 280, 500 mil milhões. Quais é que são as dificuldades uh, para esta reorientação dos fundos? é a tragédia dos bens comuns. Mais uma vez, a adaptação é mais necessária naqueles setores que estão orientados para os bens públicos, o ecossistema, as florestas, os bosques, os rios, etc., as barragens, o que faz com que determinados atores privados ainda não, não vejam a necessidade ou que seja pertinente, então um, obviamente o financiamento que seja o financiamento dirigido às adaptações climáticas 25% desse financiamento está dirigido à mitigação, apenas 25%. Uh, portanto, vamos agora falar também que aumentos, que mudanças podemos fazer para poder redirigir os fundos de adaptação os benefícios económicos calculamos também, uh, isto são dados da Comissão Global de Adaptação, seriam de uh, uh, uh, cerca de 1,8 mil milhões de dólares se dirigíssemos os recursos à alerta precoce, a um, um reforço das, das infraestruturas, a melhoria uh, da agricultura, das secas, a proteção um, dos mangares e dos recursos hídricos também. Isto poderia gerar depois 7,1 mil milhões de dólares em benefícios. Aqui falamos de benefícios. Depois também estaríamos a falar de uh, evitar perdas, uh, por exemplo, no com um investimento de hoje de 3%, poderíamos ter uma relação custo-lucro uh, custo de 4,1%. E existem também toda uma série de benefícios adicionais, que são benefícios uh, na, que nascem da implantação, da adaptação. Ou seja... Uh, como é melhorar a saúde, melhorar a alimentação, a qualidade do, do ar, a geração de mais trabalho, de mais postos de trabalho e, no fundo, o que é isto é uma melhor qualidade de vida. Portanto, estes são outros benefícios uh, nos quais, uh, que ainda não têm sido muito trabalhado e que ainda não foram quantificados para poder fazer uh, uma boa apresentação desta apresentação. Outra boa notícia é que temos o Acordo de Paris e o Acordo de Paris é extremamente claro em que temos que fazer com que os fluxos, os fluxos financeiros sejam consistentes e orientados para a, a redução das emissões de gases de efeito uh, estufa e um desenvolvimento resiliente ao clima. Ou seja, temos uma oportunidade histórica de tornar as finanças públicas e privadas nacionais e internacionais alinhadas para conseguir este desenvolvimento uh, resiliente ao clima. O que temos que fazer? Temos que ser mais eficazes, mais eficientes, impulsionar, uh, fomentando o financiamento para a adaptação, temos que uh, fazer um tracking, de quantificar. Uh, a maioria dos países fazem isto muito bem com as, os investimentos do setor público internacionais, mas se calhar falta-nos ainda um pouco mais deste movimento no setor privado, porque há muitas coisas que se estão a fazer, não só fora, mas também por empresas nacionais, mas também dar um sinal aos países, tanto a nível internacional como aos mercados, que vejam que temos uma missão alta para a adaptação, isso vai também, obviamente, fomentar o financiamento. O que os Estados podem fazer de uma maneira bastante, ou relativamente fácil é criar condições uh, para alinhar estes fluxos financeiros. Aqui estamos a falar tanto de mecanismos de política pública, uh, como podem ser os planos de reativação económica, pós-covid, temos que incluir medidas dirigidas à adaptação do setor da agricultura, do turismo infraestruturas, etc. Nos nossos planos de financiamento das ONGs, das NDCs, as NDCs são, são planos de financiamento, de investimento, e temos que estar bem alinhados, neste caso, com, sempre com os Ministérios das Finanças, os nossos planos nacionais de adaptação deveriam estar vinculados com tudo isto e deveriam ter uma estrutura de financiamento. Podemos utilizar as nossas políticas fiscais para fomentar a adaptação e não permitir que esta seja mal feita. E, obviamente, tudo o que tem a ver com a assignação dos orçamentos dos Estados, que poderá ir também orientada para fomentar a adaptação. Mas, ao mesmo tempo, se queremos passar dos mil milhões Uh, aos mil milhões temos que pensar na reforma do setor financeiro, temos que dar sinais muito claros ao setor financeiro uh, de, uh, qual é, de onde é que podem vir os investimentos, onde é que podem chegar e aqui temos exemplos muito interessantes, tanto na União Europeia como recentemente nos Estados Unidos, de dar sinais muito claros aos, investimentos, aos investidores privados para que possam quantificar a sua exposição, a exposição dos seus portfólios. Uh, aos riscos uh, climáticos e aqui neste campo pode ser feito muito trabalho para, para que os bancos podam, possam quantificar o que é que está a investir em termos de agricultura, de recursos hídricos e que sejam uh, muito transparentes uh, nos relatórios sobre estes, estes, estes uh, reports. Primeiramente de uma forma voluntária, mas depois de uma, de uma maneira obrigatória, como está a fazer já o Banco Europeu de Investimentos, que não pode investir em todos os setores, mas que tem uh, que ter, uh, cujos investimentos têm que já estar uh, orientados com os setores que trabalham na adaptação ao clima. Os Estados também podem criar uh, mecanismos de financiamento que eliminem o risco das mudanças climáticas, como são os seguros, as garantias que podem mitigar os efeitos, não é? Os bónus verdes de mercado, só 5% dos bônus verdes estão dirigidos à adaptação para as, as alterações climáticas, há um fosso bastante grande. Os bónus um, do resgate de dívidas, uh, que foram muito falados ultimamente, uh, existem também muitos prêmios na, na região promover blended finance e mais de tarde vou dar exemplos de como fazer promover associações públicas e privadas e investimentos de impacto e isto vai precisar uh, uma criatividade uh, que possamos sair das nossas zonas de conforto porque até agora o financiamento à adaptação Pensávamos que tinha que ser público, tinha que ser feito através destes atores de governos, fundos internacionais, bancos de desenvolvimento, agências de cooperação, etc. etc. Mas temos que incluir também todos estes atores privados que temos em embaixo e fazer-lhes ver que tem uma grande oportunidade de negócio neste campo. E já estão a ver algumas alianças muito criativas entre os setores um, públicos como privados que uh, estão a dar bastante resultados e que estão a canalizar financiamento para adaptação, que estão desde sistemas de alerta precoce, o reforço da estrutura para adaptá-la ao clima, a agricultura sustentável, etc, etc. E para falar de alguns exemplos, quero mencionar alguns dos que desde o Programa da ONU para o Meio Ambiente, trabalhamos na iniciativa de microfinanças para adaptação baseada nos ecossistemas, MEB, com a qual, através de uma pequena doação de 5 milhões de dólares na Colômbia e no Peru, trabalhamos com seis entidades microfinanceiras para dar-lhes formação, para que possam... Uh, ver que os seus micro uh, microempréstimos, cerca de até mil quinhentos dólares, como é que poderiam dirigir e uh, uh, orientar esses micro, microcréditos. Devo recordar que uh, os, os agricultores na nossa região são os que têm menos acesso uh, às entidades financeiras, uma, uma porcentagem muito pequena dos agricultores têm acesso uh, a financiamento, então através desta capacitação de mostrar-lhes os benefícios de uma agricultura adaptada às mudanças climáticas e da maior rentabilidade que poderiam obter, as entidades microfinanceiras um, uh, deram cerca de 30 milhões de microcréditos nestes dois países andinos. Outro exemplo, e estou muito contente, e estou muito contente de ter aqui o nosso sócio Miguel Mendes, um projeto liderado pelo BCI, que esperamos que seja rapidamente aprovado, onde apoiamos, o, o que faz é dar um, mais um passo e aumentar a escala do financiamento uh, através das microfinanceiras, ou seja, Combina blended finance, donação, empréstimos e garantias para construir resiliência nos corredores centro-americanos uh, e algumas zonas da República Dominicana, através do microfinanciamento, do microfinanciamento, que fomenta este tipo de medidas de adaptação à agricultura uh, e que ajuda os agricultores a pequena escala, que são sempre os mais afetados pelas mudanças climáticas. Mas também no âmbito urbano, uh, recordemos que uh, no âmbito urbano vivem cerca de 80% dos cidadãos da nossa região As oportunidades e os impactos de adaptação são altíssimos. Uh, através da, da City Adapt, trabalhamos em, em, em vários países entre três países, Salvador, Jamaica e México, para promover a resiliência nas áreas urbanas. E, por exemplo, aqui o que vimos foi que neste projeto identificaram-se identificaram medidas inovadoras de política pública, como, por exemplo, a criação de uma, de uma tarifa na cidade do México, que o que vai fazer é estabelecer um canon para o recurso hídrico para uh, uh, estabelecer a proteção de uma forma sustentável dos rios e obter uma água mais limpa e mais saudável. Também uh, houve outra iniciativa na qual também trabalhámos, a Restoration Seed Capital Facility, com o governo alemão e o governo do Luxemburgo, cujo objetivo foi estimular a mais administradores de fundos privados e assessores de inversão uh, para que estabeleçam novos fundos de restauração de florestas e paisagens, que construam um portafólio de projetos sólidos e garantem maus projetos uh, que alcancem o, o, o fecho financeiro, ou seja, que integrem sempre as florestas uh, orientadas para a adaptação às mudanças climáticas. Também Outra iniciativa muito interessante é o Land Degradation Neutrality Fund, que uh, tem muitos participantes, a FDE, o, o Banco de Inversões e outros, e o que faz é que um, permite, através do caso da Mirova da na da Nicarágua, uma linha de crédito com um prazo fixo de cerca de 15 milhões de dólares para uh, cultivar cacau sustentável, que ao mesmo tempo combate a ação da terra a degradação da terra causada por práticas uh, uh, daninhas da agricultura. Já para finalizar, temos muitas oportunidades, uh, temos muitas oportunidades uh, de financiamento uh, para mitigar o impacto das alterações climáticas na América Central e Caribe. Ainda estamos muito atrasados, devíamos já ter feito muito mais. O que precisamos realmente é que os Estados, que os governos... Um, possam uh, mandar sinais ao mercado, para que o financiamento e a adaptação possa fluir. Obviamente é preciso um compromisso por parte dos 100 mil milhões de, de 100 mil milhões por ano e agora espera-se até um compromisso mais ambicioso mas também devemos ser conscientes de que existem outros participantes, outros, internacionais, nacionais também, públicos e privados, sem fora, que podem ajudar a financiar a adaptação. E para isso temos de responder a uma série de perguntas que lhes possam dar segurança, como, por exemplo, como promover novos instrumentos financeiros e mecanismos de transferência de riscos que sejam atrativos para o mercado financeiro, quem serão os autores champions que vão apoiar o financiamento para a adaptação? Precisamos deles, precisamos de gente. Como vamos quantificar uh, as evoluções do uh, lucro de investimento nos projetos de adaptação? Como vamos quantificar também os benefícios económicos? sociais e ambientais da adaptação para que uh, exista uma oportunidade. E, obviamente, eu acho que temos que dar prioridade a cada país, tem que fazer isto e, para tal, temos os planos nacionais de adaptação, quais são os setores prioritários e também, obviamente, acompanhar todo isto de regulamentação e de incentivos de política pública para ajudar a catalisar o financiamento. É muita informação, uh, fui muito rápido, mas espero que tenham entendido. Muito obrigada, muito obrigada, Gustavo. Definitivamente, são números, valores impactantes. 550 eventos climáticos, uh, fenómenos climáticos na região norte-americana do Caripo. 41 milhões de pessoas afetadas e 26 mil milhões de prejuízos. Definitivamente, é uma das regiões mais afetadas. E além disso, para piorar a situação, hoje em dia é a região mais endividada também. Tanto de falar também que os setores que são extremamente vulneráveis são um, o eixo das nossas economias, a agricultura, a o turismo e a falta de, de, de, de diversificação económica afeta mais a situação atual. Vou agora receber o Sr. Miguel Angel. Mendes, para falar mais sobre os desafios do financiamento climático para a região, é o chefe de Alianças Estratégicas e Cooperação Internacional do Banco Centro-Americano de Integração Económica. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigada, senhora vice-ministra, muito obrigada pelo convite. A minha apresentação, na minha apresentação, vou fazer em três partes. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto e, sobretudo, sobre o BCI como aliado da região, o que tem estado a fazer para apoiar os países na luta contra as alterações climáticas, em segundo lugar, vamos enumerar alguns desafios que encontramos e que uh, acreditamos que ainda estão uh, ativos e depois falaremos sobre algumas oportunidades que existem e que temos como instituição financeira para poder continuar a, a contribuir e ajudar os países para ajudar a combater o mudanças climáticas. Este acho que não precisa de mais apresentações. É óbvio que com a apresentação do Gustavo, continuamos a ser uma região altamente vulnerável às alterações climáticas. Isto já foi confirmado. O último relatório de avaliação do IPCC, onde as expectativas aumentou a aridez, Temperaturas extremas e fortes ciclones continuam a aumentar a seca e também depois, na atualidade, já temos muita chuva, muitas inundações e depois também pouca chuva e pouca seca são fenómenos muito muito extremos. Este, obviamente, o impacto nas povoações na nossa região é uma região que tem precisamente muitos problemas de imigração e onde uh, as mudanças climáticas uh, é, é mais uma uh, variável para, para este fenómeno, mais uma das causas, ou será mais uma das causas deste fenómeno. O BCE continua comprometido uh, no apoio aos países membros para poder lidar com os efeitos das alterações climáticas através do seu papel, que é basicamente canalizar recursos financeiros para poder -se apoiar os países no financiamento das atividades de mitigação é, do, das alterações climáticas, referendado pela Declaração da, de Altas Autoridades do BCI, como a Assembleia de Governadores de 2016, e também uma declaração em 2019 sobre uh, o financiamento de uh, atividades que. Uh, deixar de financiar uh, atividades que possam uh, gerar mais CO2. Tudo isto transforma-se em ações concretas que permitirão ao BCC, BCI uh, ser o principal aliado para afrontar as alterações climáticas através de compromisso, investimentos de quase 5 mil milhões de dólares nos últimos cinco anos para financiar projetos e programas que combatem as alterações climáticas. e Neste sentido, basicamente comprometendo cerca de 40% dos nossos recursos neste tipo de atividades, pelo que é, é uma porcentagem bastante alta, em comparação com a, toda a, a restante banca e reafirma o compromisso do nosso banco para uh, acompanhar a região neste processo. Isto não, não o fazemos sozinhos, fazemos fazemo lo com outros sócios um, que nos apoiam uh, para canalizar recursos financeiros para a região, uh, para mitigar o impacto do, do, das metas climáticas. Uh, temos o, o Banco Investimento de investimento de inversões, o QFW, a FID, o EIB, temos nisso crédito com eles que permitem financiar determinado tipo de operações e também temos alianças com ou, ou créditos de fundos globais como o Fundo Global para o Clima, o Fundo de Adaptação da União Europeia, através dos quais podemos criar diferentes iniciativas de blending ou iniciativas que permitam chegar a níveis, uh, através das microfinanceiras, chegar à base da pirâmide, digamos, e poder apoiar uh, e poder, uh, poder saber lidar com todos os assuntos relacionados com as mudanças climáticas. Com o Fundo Verde conseguimos já aprovações uh, de 3.1 milhões de dólares, uma é regional que vai apoiar medidas de adaptação às mudanças climáticas. Outra na Nicarágua, que é o programa de bioclima, que apoia o que é a mitigação, mas uh, também aumenta a resiliência de mais de 6, 6, 6 mil pessoas em áreas uh, com muita participação uh, de indígenas e afrodescendentes na costa da Nicarágua e das Caraíbas. E o programa ensinado da Costa Rica, que é o projeto do comboio elétrico de passageiros para a região metropolitana. Estes são alguns aspectos que conseguimos com o Fundo Verde para o Clima e, como mencionou o Gustavo na sua apresentação, estamos um, muito perto também de conseguir a aprovação de outro programa muito importante para toda a região que, precisamente, vai apoiar o esforço de adaptação às mudanças climáticas, como é o programa do Correio SEC. E não ficamos só por aqui, também estivemos muito ativos nos últimos anos ah, na mobilização de recursos para financiar atividades relacionadas com as alterações climáticas na região, através da emissão de bónus verdes e não só verdes, também ah, bónus sociais e AG no geral, que nos permitem aumentar o Núcleo de Financiamento para Poder Contribuir ao Desenvolvimento Sustentável na Região. Bom, um, esta é uma apresentação sobre o que estamos a fazer agora. Obviamente, falta... há muito por fazer e, nesse sentido, queremos uh, enumerar alguns desafios. Muito, uh, muitos destes temas já foram falados na apresentação anterior. Mas eu acho que é importante reafirmá-lo novamente. Para começar, o principal desafio é que precisamos de mais recursos. E sobretudo não tanto recursos para a mitigação, mas também orientados à adaptação. Na nossa região o principal problema é a adaptação e ainda estamos bastante. ainda nos faltam bastante bastante recursos para esse tipo de atividades. Tenho, vou-vos dar só um dado e só 6,8% do total de compromissos do Fundo Verde para o clima são para a região da Centro-Americana. E quando me refiro a esta região, falo no, nas, no quadro do, do CICDEL, ou seja, que inclui também a República Dominicana. Outro tema também que necessário para que o fluxo de recursos seja mais grande e mais uh, espertos, uh, também faltará o processo de aprovação para a formação de projetos, de, de, de investimento nas mudanças climáticas, uh, para que se possam entregar os projetos, essa formação de projetos uh, às, às entidades públicas necessárias. Há demasiada burocracia, então, ainda que há um progresso e que é importante, é necessário acelerar mais esse, esse processo com menos burocracia. Também uh, devemos pensar em quem precisa destes financiamentos e aqui chega o próximo desafio que, afinal, uh, não podemos pedir ou esperar que venham grandes fluxos de recursos financeiros se não temos ainda uma capacidade instalada robusta no que diz respeito à geração e formação de projetos de, de, de inversão bancária para a mudança climática. E isso está ligado a dois temas. Um é as próprias capacidades do governo para poder planificar e priorizar investimentos públicos para as mudanças climáticas. E o outro tem a ver, obviamente, com recursos uh, limitados financeiros para poder gerir as assistências técnicas que permitam ter ajuda especializada e para a formação dessas operações. Segundo ou terceiro, peço desculpa. Os níveis de endividamento do setor público é muito alto em comparação com o PIB e neste sentido é um desafio muito importante porque afinal se o setor público não pode investir no que é que vamos fazer, de onde é que, onde é que arranjamos os recursos, como é que poderemos canalizar mais recursos para a região e sobretudo que não seja apenas não é só um tema de alterações climáticas, são também outras necessidades normais que temos, um, estruturais, educação, saúde, etc. E também, juntamente, adicionado a este, a este tema, as consequências da, da pandemia. E aqui também, isto leva-nos a outro ponto, que é um, um ponto onde o BCI teve bastante ativo, que é como aproveitar o potencial do setor privado para poder mobilizar investimentos que permitam gerar ou criar bens públicos e assim, desta forma, contribuir para o desenvolvimento da região. E este em particular o desenvolvimento de projetos de investimento para a alteração climática contribuído a, e para o qual contribuirão os países interessados e aqui são assuntos muito importantes que estão a ser desenvolvidos como associações públicas e privadas que permitam catalisar investimentos. Só um exemplo. Por exemplo, o comboio da Costa Rica, o BCI está a participar com o setor público com 550 milhões de dólares, mas o investimento é de 1.800 milhões de dólares, ou seja, os 1.300 milhões de dólares que, estão, que faltam uh, estão -se a ser criados através de uma aliança com o setor público e privado é um bom exemplo. Uh, depois também é importante mobilizar mais recursos de mercado de capital orientados às alterações climáticas e, nesse sentido, o desenvolvimento de bónus sociais verdes, ESG, no geral, não só nos mercados internacionais, mas sobretudo nos mercados locais e isto está ligado às finanças necessidades de financiamento local é muito importante também o, o BCI está a fazer esforços muito grandes para catalisar e conseguir financiamentos um, ou mobilizações de, mobilização de recursos de capitais a nível local e a nível internacional mas uh, especialmente uh, em moeda local para reduzir o risco dos investidores e por último um tema muito importante é o tema da coordenação o que disse o Gustavo anteriormente, o alinhamento de todos os participantes e atores para garantir a complementariedade e conseguir as energias para aumentar o fluxo dos recursos financeiros, condicionários, uh, blending é muito importante, mas não só mobilizar os recursos financeiros, mas sim mobilizar tecnologia, boas práticas uh, que vários sócios noutros países ou outras regiões já implementaram e que podem ser tropicalizadas ou adaptadas à nossa realidade. Esse é o resumo de alguns dos desafios identificados e aqui eu queria comentar agora quais são as oportunidades que temos. E aqui, como podem ver, estes são os resultados dos impactos de dois furacões que passaram no ano passado. Conseguimos criar um programa Centro-Americano de Reconstrução Resiliente, precisamente tendo, este programa nasceu desta necessidade de canalizar recursos para a adaptação às bonitas climáticas e foi posto à disposição dos países 2.500 milhões de dólares para poder financiar operações que permitam novamente financiar atividades de adaptação às bonitas climáticas, entre outros objetivos. Basicamente, aqui são os quatro componentes que incluem uma série de instrumentos financeiros, por exemplo, o primeiro que tem a ver com as transferências de outros atores, não só nós, depois temos também os fundos de assistência técnica e preparação de projetos de investimento, é outro desafio também, aqui estamos a nos aliar, aliar com outros sócios como a União Europeia, o mesmo BCE, e neste momento temos um fundo de 7 milhões já comprometidos e estaríamos no final do ano com um fundo de 18 milhões de dólares que estarão disponíveis para apoiar os países neste tipo de, de formação de projetos. Isso também leva-nos aos programas de inversão, de investimento público e de investimento privado para exatamente atacar a, a os programas relacionados com as alterações climáticas na região e aqui... Queremos criar instrumentos diferentes, blending, fundos de investimento, seguros, etc., que permitam catalisar estes investimentos na região. O quinto componente tem a ver com a emissão de bónus temáticos e verdes e, logo, também capacidades e conhecimentos que deveriam poder melhorar ainda mais. Para isto. Como disse anteriormente, um dos temas importantes é a cooperação e alinhamento e aqui é muito importante a participação dos nossos sócios. Aqui há uma lista deles, mas também estamos a trabalhar com outros que poderemos trazer à mesa de negociações para poder brincar a região com oportunidades de financiamento que ajudem os países a aumentar a sua resiliência e adaptação as mudanças climáticas e também contribuir para a diminuição de emissões e conseguir um desenvolvimento sustentável para as nossas futuras gerações. Muito obrigada pela vossa atenção. Estamos atentos a qualquer pergunta adicional sobre este tema em particular. Muito obrigada, muito obrigada, amiga Lanja. Definitivamente o BCI é um dos atores-chave para financiar a transição para uma economia mais sustentável na região, mais verde, ajudar as regiões a adaptarem-se às bolsas climáticas. O BCI e o PNUMA são os dois atores-chave e são duas entidades de acesso, no caso do PNUMA, de acesso internacional, e no caso do BCI, um acesso direto regional para o Fundo Verde do Clima, que é um dos fundos de financiamento maiores para as mudanças climáticas e para falar desse Fundo Verde, para dar resposta às, às mudanças climáticas e crise climática, temos o uh, Vítor Vinhas, que é assessor membro da Junta Diretiva do Fundo Verde do Clima. Muito obrigada, Dom Vitor, e bem-vindo. Muito obrigada. Agradeço aos organizadores, pediram-nos para falar sobre algo, ou dar algumas ideias ou pautas sobre a nossa experiência, uh, de ver como podemos... A fazer transformações ou como criá-las para ver como uh, as finanças internacionais e de apoio à adaptação podem dar resposta a esta crise climática. O meu trabalho é muito fácil. Não me vou largar, não me vou alongar muito, vou ser o mais pontual possível. O meu companheiro e panelista uh, e Miguel Dou-lhes os parabéns pelas suas apresentações. O Gustavo fez uma apresentação brilhante e o Miguel também já concretizou mais de uma forma mais operativa sobre as atividades e ações concretas a levar a cabo na nossa região. Mas sim, no, uh, a minha pergunta -me sempre de onde, de onde vem. Historicamente sempre se falou de financiamento, mas... Uh, desde uh, o Acordo de Copenhada, que o financiamento, a Cimeira de Copenhada, se tornou mais, mais forte. Através também da pressão uh, de, do México, criou se o Fundo Verde e depois, na outra Cimeira em Durva, já se estruturou e então nasceu o Fundo Verde do Clima. E o Fundo Verde do Clima não é o único, mas é o que uh, mais se destacou, como os meus colegas mencionaram, houve um compromisso, ou há um compromisso histórico dos países desenvolvidos, de uh, assinado no, no Com Pinhaga, de oferecer mil, mil milhões de dólares americanos por ano. Também se falou uh, de que essa ajuda e esse, esse investido em, nos países menos desenvolvidos, nas ilhas, etc e que essa ajuda ia ser principalmente para mitigação, mas principalmente para adaptação, pelo menos num 50%, 50%. E que uma coisa muito importante para os países como os nossos, principalmente nos, nos países pequenos da América Central, esses preços iam haver doações e tem sentido. porque um, Como os nossos países não podem esperar Gustavo, uh, brilhante, disse, o Gustavo disse de forma brilhante, defendeu as, as necessidades, as dificuldades, os esforços e, e o Miguel mencionou algumas opções que há no, no que eu, eu penso que tudo isso tem, é válido, mas a região não pode esperar 10, 20 anos para, para que se desenvolvam estas instituições. Os problemas já existem desde há muitos anos a nossa gente está a morrer, então eu acho que há que retomar e reforçar o compromisso de ver como os países desenvolvidos, principalmente através dessa aliança do, do G20, do G20, se traduz dentro desta crise climática que definiu todo o mundo, é, basta ver o relatório do grupo 1 do IPCC, que trabalha com a ciência, é histórico, porque o PCC nunca foi alarmista, atenção, nunca uh, deu uma voz de alerta tão contundente como neste caso. Já nos alertou de uma forma muito clara, concreta e precisa, que os tempos estão a acabar uh, para poder uh, reverter, inverter uh, os danos e os prejuízos. Obviamente, neste caso, os pa países como a República Dominicana e grande parte dos pequenos países da nossa região, estamos a contribuir. Atualizamos já o nosso NDC, fizemos uma revisão ao nosso NDC com mais, mais ambiciosa, independentemente, como já mencionaram alguns dos meus antecessores palestrantes, a região, patricamente, não contribui para o problema, mas sim como mencionou o Gustavo, é a é, é que mais sofre com o problema, é que mais sofre os efeitos deste problema. São, obviamente são efeitos que nós não controlamos, no caso dominicano, por exemplo, a, o NDC anterior era de 25% e agora em, em dezembro entregou-se oficialmente, aumentou para 27% com uma ambição superior, porque antes estava condicionada a, a, a receber o, o, o apoio ao financiamento e agora estamos a condicionar o 27% e o setor público 60%, vai dar-se 60% e o setor privado o que faltará. Mas acho que os nossos países estão a chegar já a um ponto em que não podem fazer mais pelos seus próprios meios e méritos, se não chega essa ajuda é difícil e tudo isto empiorou Uh, já já foram mencionados os furacões e tudo isso, mas tudo isto se agravou ainda mais com a pandemia da Covid-19. A região esteve praticamente mais de um ano paralisada, como o mundo inteiro. Estamos só agora a ressuscitar-se, por uma forma de dizer, e a relançar a nossa economia. Alguém mencionou o turismo. Muitos países desta região trabalhamos no turismo para viver, grande parte do PIB vem do turismo, é um problema que não é novo, mas que obviamente uh, empiorou uh, com esta situação o famoso... Há algumas uh, espécies agora que estão a deixar de, de existir e o aumento das temperaturas também faz com que existam mais algas no mar. E isso também afeta o turismo. A, a Covid não aumentou a dívida. Uh, é, impossível, é impossível que nós possamos pedir mais emprestado. Uh, mas, claro, uh, urge, é, é muito urgente agora encontrar forma de poder mitigar tudo o que está a acontecer nos últimos anos temos estado a trabalhar em finanças climáticas e do ponto de vista pacífico o processo de mudança climática das Nações Unidas, nem o Fundo de Adaptação nem... e o Fundo Verde do Clima, nós recomendamos já uh, que há que aumentar. O que, o que se está a dar agora não funciona, é, não, é, não é suficiente, há que encontrar mais fundos. Se bem que é certo para a adaptação, não é algo atraente para o setor privado. Porque é um bem público, no sentido, a tragédia do que é comum, não é? Mas, mas é exatamente por aí que temos que trabalhar. Temos que trabalhar, parece-me que, que disse, foi o Miguel que disse, em aumentar a resiliência, a, a, a, a sensibilização dos nossos cidadãos, mobilizar, mover-se a, a, a, a, a pessoas que estão em sítios vulneráveis para evitar males. Maiores, mas há que aumentar no Fundo Verde do Clima, no JET, na agência bilaterais. Na... Depois, também, os países de desenvolvimento também dão muitos recursos através da sua agenda bilateral. Isso é muito importante. Mas tudo isso não é suficiente. São necessários, é necessário, mas não é suficiente. Há que flexibilizar e dar mais proporção através de doações. O problema não espera. Não podemos entrar num esquema uh, inabarcável de, de, de, para de, devolver e pagar as, as dívidas, porque senão isto vai demorar anos. O problema não espera. Temos que criar uma linha base com doações e depois esse, toda a situação já vai ser sustentável com os países Uh, depois mais tarde, num futuro que possa dar as firmas bancárias Agora precisamos de mais. Mencionou-se, eu gosto da ideia, acho que chegou o momento de recuperar as ideias que deram bons frutos, não é? Uh, os resgates das dívidas, que é uma forma de que os países a nível nacional possam dispor dos seus próprios recursos para lutar contra as alterações climáticas, porque se, se liberta do peso das, das dívidas e poderia ser Agora, não por natureza, mas, mas para as mudanças climáticas seria uma boa, uma boa ideia. Eu, e, obviamente, eu sei que é uma decisão política que tem que tomar os países grandes que formam parte do, do, G, do G20 e, obviamente, também creio que podem ser as regiões como a Bira américa podemos unir os nossos esforços, porque, obviamente, eles também estão a ver estas necessidades e nós... Uh, na nossa modesta opinião, parece-nos que é a única maneira real de que o princípio de soluções mais importantes, uh, importantes chegue às comunidades mais locais, não a nível nacional, mas a nível local. Uh, que as, mulheres, as mulheres e os homens, as crianças... Vulneráveis. As mulheres e as crianças são muito vulneráveis nas, nas zonas rurais. Eu acho que é preciso aumentar os fundos de uma forma drástica, mas ao mesmo tempo também tem que haver uma vontade política dos governos que contribuem para isso e das organizações como o Fundo Verde, que deve ser flexibilizado e devem ser feitas mais doações Flexibilizar, digo que se se diz que se garantia um processo para que os fundos vão onde é necessário, uh, por favor, se, se, que não se ponham tantos obstáculos aos, financi aos, aos financiamentos. Às vezes, uh, obter um financiamento demora anos, com tanta burocracia, tantos regulamentos e tanta coisa. É preciso flexibilizar estes processos uh, e, novamente, através de doações. Muito obrigada. Muito obrigada, Dom Vítor, muito obrigada, Gustavo, Miguel, Ângel, também pelas palestras de hoje, quero ressaltar que precisamente tudo o que se falou durante o dia de hoje está alinhado com as prioridades que tem a região para chegar às negociações das Conferências das partes que vai ser feita em Glasgow deste ano, precisamente o maior financiamento para a mudança climática na a região é importante facilitar o acesso às, às mudanças climáticas, à, à, à, à luta contra as mudanças climáticas, que é uma cidade muito urgente, os projetos uh, que estão nestes fundos devem ser agilizados, é necessário preparar projetos que estejam já preparados para que se possam adaptar às prioridades dos países, a operatividade os, os mecanismos, de perdas e, e, e prejuízos para financiar os efeitos dos fenómenos climáticos que sofrimos, finalizar o livro de regulamentação do Acordo do País, o artigo 6, que vai ser uh, uh, falado este ano. Mais coordenação entre os Ministérios da Economia, das Finanças e Ambiente. É muito importante para poder alinhar e transversalizar as alterações climáticas em todos os projetos, planos e programas de todos os países, fazer bom uh, blended finance, estruturar bônus verdes de residência social e uh, lutar para conseguir os 100 milhões prometidos no Acordo do País. Queria finalizar a ação do dia de hoje com algumas conclusões dos participantes, dos palestrantes que estão aqui e que muito, de forma muito amável nos deram este tempo. Queria começar com, com o Gustavo para que me dê algumas conclusões sobre o dia de hoje. A sessão de hoje. Queria ressaltar mais uma vez a urgência. E estou de acordo com o que disseram os meus companheiros palestrantes, o Sr. Vinhas. Isto não é para daqui a 10 anos. Isto é para ontem. Então... Depende de nós, depende dos governos, uh, todo este, este ecossistema de instituições de que, que estamos a trabalhar neste setor, é necessário sair. sair e, e, e, e temos muitos projetos que estamos a planificar, temos muitos projetos ambiciosos com o Fundo Verde do Clima, mas, obviamente, os tempos dos Fundos Verde do Clima não estão de acordo com essa necessidade de que há que começar a aplicar todos estes incentivos instrumentos de ajuda pública, convocar uh, atores novos do setor privado para meter-se neste, neste setor. Para mim seria mais importante do que nós falámos. Muito obrigada, Gustavo Miguel Ángel. Mais que nada, queria agradecer o convite novamente e, segundo, também ressaltar que, como banco, estamos muito comprometidos com a luta contra as mudanças climáticas, que é tão necessário nesta região Nesse sentido, o BSE está constantemente à procura de alternativas para, precisamente, atacar esses desafios que nós mencionámos. E acho que, durante a apresentação, nós vimos algumas das ações que estamos a, a pôr em prática para tal. E, para isso, sobretudo, estamos a, a tentar ser um catalisador dessa, desses investimentos. Ah, e nesse sentido, pois o BSE, como disse o nosso Presidente Executivo, é o, é o banco dos países. Estamos aqui para apoiar nesta tarefa e esperamos que nos próximos anos possamos conseguir os resultados que queremos, não, não para hoje, como disse o Gustavo, mas para ontem. Muito obrigada. Até logo. Muito obrigada, Miguel Ángel. Dom Victor, o microfone é seu, para que nos possa dar as conclusões finais. Muito obrigada. Bom, no meu caso, uh, eu uno-me ao que, ao que disseram disse os meus companheiros palestrantes. Para para uh, eu acho que sim, são condições necessárias, mas como economista, gosto de... Quero realçar que não é suficiente, é suficiente, não importa... Uh, que a aliança pública ou privada vão fazer, que nova instituição financeira vão ajudar. A chave está realmente e aqui temo que não é para hoje, era para ontem. Então, qualquer que venha a ajudar do setor privado, negócios, governo, etc., deve devem ser um processo rápido e deve ser uma doação para que possa uh, criar uma linha base do, do nosso país. E a partir daí, então, já podemos falar de instrumentos, do, do mercado e de dívidas. Muito obrigada novamente à organização. Esperamos, eu acho que, assim, não menciono a vice-ministra, eu acho que uh, vamos a Glasgow com espíritos, países pequenos, médios, e muitos dos grandes vai ser... Uh, um espírito que Glasgow tem que dar soluções, uh, tem que dar soluções às propostas. É preciso novamente uh, da cooperação espanhola na sua semana ibero-americana. Muito obrigada, muito obrigada, Dom Vítor. Pelos, quero agradecer aos palestrantes do dia de hoje que ressaltaram, destacaram a urgência no financiamento para combater a ação climática na, na região também criar uma aliança no espaço ibero-americano para poder combater, ter mais recursos para combater os impactos das alterações climáticas É necessário ter conhecimento das ferramentas, recursos e melhores práticas para que haja uma troca uh, para a apresentação de, de propostas e projetos financiáveis. Muito obrigada a todos e que tenham que sejam bem todo o dia. Muito obrigada.